Olá, aqui é o Amarildo Venho falar do Advance Car O plano de multibenefício Lembrando que o Advance Car Não é um cartão de crédito E sim um plano de multibenefício Venho falar aqui de um parceiro Muito importante nesse, Do ano passado para cá Especialmente agora, nesse ano Que é o nosso parceiro de posto de gasolina Falar com você que tem carro Especialmente você que trabalha de mototáxi, trabalha de Uber e trabalha com carro. O posto inicial aqui de Jardinópolis, que o dono é o René Abad, ele entrou com a gente, com um parceiro. Ele está dando desconto de 5 centavos no álcool, no etanol e 10 centavos na gasolina. Então você que trabalha com carro e sabe quanto que gasta, se você pôr na ponta do lápis... 5 centavos ou 10 centavos, para muitos não parece nada, mas para você que ganha o seu dia a dia uh, dentro de um carro, você sabe a diferença que faz. Então, se você também tem uma cooperativa, nós estamos o Advance Car está lançando o plano empresarial, onde acima de 10 pessoas tem um desconto, a parcela é de 24,90 acima de 10, para um plano empresarial, ela, ele vai sair... Mais em conta ainda. Nós temos o plano familiar, que sai R$ 34,90. No, indiv... no plano empresarial, acima de 10 pessoas, tem um desconto também. A diferença do plano familiar. Se você adquirir o plano familiar, entra você e mais 5 pessoas, onde vai ter a carteirinha e ele também pode ter o desconto. Nosso escritório fica na rua Coronel José Teodoro, no 402, os números para você entrar em contato vai estar na descrição do vídeo, acima. Então o Car, ele veio para trazer benefício, benefício para a população. Aguarde seu contato.